Olá, eu sou a professora Daiane e nessa videoaula eu vou te apresentar o SEI. O Sistema Eletrônico de Informações, SEI, é um sistema de produção e gestão de documentos e processos eletrônicos. O objetivo da implantação do SEI na UFMS foi a modernização de gestão de documentos e processos garantindo eficácia, eficiência e efetividade na gestão de processos. Para saber mais sobre o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, você pode acessar digital.fms.br. Aqui você também encontra o um material de apoio, onde tem os procedimentos operacionais padrão que explicam, na forma de tutoriais, todas as ações que podem ser executadas dentro desse sistema. E quando for necessária a assinatura de algum documento, a Secretaria Acadêmica do seu curso irá solicitar a liberação do seu acesso de assinatura e também encaminhará esse documento por e-mail. Para assinar o documento, você deve clicar nesse ícone da caneta, digitar a senha que foi cadastrada para o seu usuário no SEI e clicar no botão Assinar. Após assinado, você consegue ver no rodapé da página as informações dessa assinatura e também as informações de como você pode verificar a autenticidade desse documento por meio do QR Code ou desse link e do código de verificação do documento. No material de apoio desse módulo, você vai encontrar as orientações e também o link de acesso a esse cadastro de usuário externo no SEM.